Responde. o Gilberto, você tem quantos anos? 66. Você é novo, rapaz. E bonito, hein? É. É bonito. <risos> o Gilberto, Oi. você é natural de Pedregulho? Pedregulho. E veio pra Franca há quantos anos? 50 anos. Meu pai morreu. Viu? Você veio pra Franca? Há com 10 anos. Aqui você trabalhou com o que? Palmilha. Palmilha de sapato? É. E agora você tá fazendo essas cadeiras bonitas ali? Ó. Eu tô vendo ali o negócio bonito. Isso aí é passatempo. É passatempo? Passatempo, para esse negócio eu vendo, para esse tempo fica aí. E que preço que é cada uma dessas aí? 300 mil. Mas é muito bem feita, né? É. O cara compra isso aí, vai embora e as cadeiras ficam aí. O fideiro é acaba, o fideiro não acaba nem o neto. Nem o neto? Não. Esse é roxinho, né? Da onde que é essa madeira? Vem do Pará ou...? É do Pará. Do Pará. Mesmo. Vocês são quantos irmãos, ô, ô, Gilberto? É Eu quatro. Você é o mais velho ou não? Eu sou o mais velho. E os outros três? Eu tenho um irmão que é sozinhos comigo, na flávia comida. E tenho duas irmãs. Duas irmãs. E você mora aqui nessa casa? Moro nesse barraco. Barraco, né? nada, Da casa boa. Você barraco. botou um carrinho novo aqui só para impressionar os outros? Hein? Não, isso aí é. É um deles, né? Pode ser. Pode ser. <risos> <risos> é, Gilberto, isso é bom, né? É bom. O que, que você me fala da vida, Gilberto? Maravilha. A vida? Maravilha. É uma maravilha. Tá vivo é bom, né? É, tá não viver... Não tô usando fralda, tá bom demais. Não tô usando fralda. eu você toma banho sozinho ainda? É, não. Não, na verdade eu levo a mulher tomar banho. <risos> Isso é, é bom demais. E tomando é. banho já tá bom, né? É. Não usando fralda. Eu gostei dessa expressão. Você não tá usando fralda, você não tá ocupando ninguém. Não tá ocupando Isso. ninguém. Então tá bom, velho. Graças a Deus. Você a... tem quantos filhos? Tenho 17 anos. 17 Não, anos. 15. 15 anos. Casei com 50. Você casou já bem idoso é. já? Um homem nasce, cresce. Fica bom por casa. <risos> Eu casei há mais tempo. Eu fiquei bom mais novo que assim. Eu tenho um filho com 30, quase 40 anos. Mas isso é bom demais. É maravilhoso. Oh, eu gostei da expressão sua. A vida é uma maravilha. Cada, é di... bom, Cada dia você está agradecendo a Deus e tocando a vida para frente, né? Você então... acorda, acorda de manhã, doeu e fala assim: eu tô vivo. Tô, vivo. Deus, eu tô vivo? Eu tô no lucro. Ah, e muito. muito, mas tem muita gente que não está ainda, ah. né? É, é, tem muita gente que troca. Já foi embora. Não. Parou de contar a história. Parou. O seu pai... Você lembra do seu avô, Gilberto? Não lembro. Como é que ele chamava? João Cruz. Negão Preço. Marta. E a sua mãe? A sua mãe? Minha mãe é... é branquinha é bosta. É. Tá viva até hoje, 86 anos. Parabéns, velho. Ele é, é, qual o nome dela? Br Lourdes Porto Cruz. Lourdes Porto Cruz. Mas é isso aí. Lá de Pedregulho. Pedregulho Terra do Quércia. É. Terra do Quércia. Ô, Gilberto, foi é. bom conversar com você, viu? Ó, oh, foi um prazer, viu? Bom, meu prazer Sim. foi todo mesmo. Você quer deixar uma mensagem aqui para esse pessoal que tá começando a vida agora para pegar com força, trabalho? O que você fala? Em primeiro lugar nunca arruma sócio. Nunca arruma sócio? Não. A gente nunca. Nunca. Nunca, Não pode arrumar. Ficar sozinho e, e batalhar. Você ficar rico, você ficou. Ficar pobre, cê ficou. É. Mas você tem bom. Você tem sono bom. Você arranja só. É isso aí. Ô Gilberto, conselho bom, viu? Eles sabe que até casamento não, não dá muito certo por causa disso, né? É. A sociedade. É. Condições, a gente com beijo não vira não. Então, tá, Gilberto, valeu. Ronaldo, estou aqui dia é, 8 de novembro de 2016. Verdade. Conversando com o Gilberto, esse trabalhador que não sabe ficar quieto, está lá fazendo as cadeiras dele e, e aqui, ó. Foi um prazer. Vamos ver. Vamos ver como é que ficou isso aqui, Gilberto.